Ai, cai de novo, isso, noob, seu noob. noob, otário. Não quero a... Ah, Abra! Um... O que é que o chat vou fazer? Tem um filho da puta que tá aparecendo com o hack. Ai, meu... me seu um beijo. Ah!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 Ai, ah, eu perdi a caberra. Eu falei em espanhol. Berna, Belinha. Meu Deus, desculpa. Ah, tia, ok. O que, o que? Por que você falou o quê?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 Ai, mano, o que é que tá acontecendo? Todos nós a, sabíamos que, que iria ser ele. Mano, esse é um mapa que é muito escroto. Isso é O cara tá dando a bunda aqui de graça. Mano. <risos> <risos> Ué! Hum, tá, vamos pra última. Ah, a última é que eu de voo. Depois vamos de HanSing. Hoje vamos tudo. <risos> ah não, tem muito hack esse palo. Ah, morreu, né? Hack não, desculpa. Só é... Bu bugado. Eu dei essas bolas invisíveis. Ó.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 Morre <risos> What the fuck Morre diabo <risos> ai, ah, morre xa chá. xa chá, chá, chá. eu tô boiando aqui, meu deus Vamos mudar de sala Vamos mudar de sala vamos pra rancengue vamos fazer o melhor rancengue não, o cara tem é pegar o presente primeiro ai, descanso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 Que aí, não sei esse mapa. Ah, eu perdi o mapa já. Morreu um. Perdemos. Mano, what the fuck a flubi, mano? Ai! Não! Eu não posso. O cara é bom.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 MAPA lixo. Eu pensei que eu ia cair eu quase desisti Ah, Eu AH Eu fui trollado Trollado Duas vezes Trollado duas vezes Agora eu subi com o queijo, tá impossível, é muito impossível o filme Não, mas, porra, não, não sou mais porra nenhuma. Eu sinto um pequeno, um pequeno grande divulgação em mim, porque eu sou muito lento para começar as coisas e é do próprio transformista Vai cair, vai cair. Não cai, não cai.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 Na ah, quatro. Melhor coisa que fazer um mapa de quatro de novo. Uhum. Não.